Olá, meus amigos, uma dica do dia. É uma coisa bem interessante, é esse baixo astral, que vez quando, baixa na né, gente. Eu também tenho isso. né? Tá tudo bem, daqui a pouco dá uma afundada, às vezes aí na segunda-feira de manhã, ainda na cama lá, você começa a pensar, ah, eu tenho que pagar isso, tem que pagar aquilo, eu tenho que resolver essa questão, e dá aquela é baixo astral. Né? Dá uma... Hum. Entende? Então, Esse, essa afundada, esse baixo astral, ele é, é comum faz parte da nossa estrutura de pensamento que vem lá da infância agora, se você deseja prosperar se você deseja mudar a sua vida nesse momento, só o fato de você perceber que deu aquele baixo astral e você dizer assim isso não é eu, é algo em mim né? é a minha estrutura de pensamento não é o que eu desejo, é o meu subconsciente que está sabotando eu então, só o fato de você dizer assim ah, tudo bem, e né? eu ensino os meus alunos dá aquela cuspida é, é isso. E eu reforço muito essa, esse vídeo e essa, essa, essa questão, essa mudança de mentalidade. É uma mudança de comportamento dentro da gente. E garanto para vocês que funciona. Aí você se sente mais forte, autoestima, vem, vem autoconfiança e as coisas começam a acontecer como deveriam acontecer. É, ou melhor, como você deseja acontecer. Porque não existe certo nem existe errado, existe uma maneira de fazer que vai trazer o resultado que você quer ou não vai trazer o resultado que você quer. É isso, depende só de você. Então, pessoal, principalmente as pessoas do N-tipo 7, né? Quem é o meu N-tipo, que de vez em quando vem aquela raiva, vem aquele fortão assim, dá aquela fundada e meio tipo não consigo, não dá, dá uma baixada nos faróis, levanta o farol, respira fundo. E diz, vai dar certo, vai dar certo. E vai dar certo. Não tem outra possibilidade. Se você acreditar que vai dar certo. Beleza pura, pessoal? Se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas. Né? Se inscreva no nosso canal. Vai no Facebook, vai no Instagram. Grande abraço. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau.